Oi gente, hoje nós estamos aqui no canal da Worldview e nós vamos apresentar para você como montar e as principais funções do Gimbal ZY1107. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as duas pilhas que já vem no kit na base do Gimbal e encaixar. É necessário que você tenha uma base muito sólida. Eu vou utilizar aqui um tripé. Todo o controle do gimbal precisa ficar virado para você. Você pode utilizar qualquer equipamento que você tiver né, na tua mão que tenha entre corpo e lente até 1,2 kg. Esta base você joga aqui, levante para a direita para usar a base nesta posição. Nós vamos configurar agora o primeiro motor do gimbal. Neste ponto é importante que você coloque a câmera nesta posição a lente com 90 graus de angulação e solta levemente. Por quê? Porque aqui você começa a controlar melhor o peso do gimbal. Este pino aqui serve justamente para que você consiga configurar este pêndulo. Pronto, a câmera conseguiu ficar em 90 graus. Aperte aqui o pino, então o primeiro motor já está configurado, eu preciso endireitar a câmera aqui na base. Pronto, conseguimos configurar agora o peso exato do balanço da câmera, a câmera não vai nem para frente e nem para trás, ela está exatamente na posição reta, uma linha reta. Nós vamos configurar o segundo motor. Nós precisamos agora endireitar aqui a câmera com o nosso horizonte e ir soltando aos poucos para saber para que lado que a câmera está pendendo. Neste caso está pendendo para a minha esquerda. Então eu solto este pino traseiro. Pronto. Consegui fazer com que o gimbal e a câmera fiquem exatamente no horizonte. Termina de apertar. Para configurarmos agora o terceiro motor, eu preciso retirar o gimbal da minha base, do meu tripé. Eu preciso deixar o gimbal assim, de lado para mim, exatamente nesta posição e deitar. A câmera não pode fazer esse movimento que está fazendo. Eu preciso, nesta posição, deitar e ela continuar exatamente na mesma posição. Para isso, nós vamos configurar este motor aqui de baixo, pronto, o gimbal já está configurado para esta, esta câmera, já está pronto para uso e algo importante que precisamos dizer é, o gimbal foi configurado para esta câmera com esta lente nesta posição de distância focal nesse caso está em 24 milímetros se eu mudar essa lente para a distância de 70 milímetros eu vou ter que configurar essa distância aqui da câmera preciso mudar o eixo dela para que a câmera consiga ficar novamente no horizonte tudo bem? Música